Olá pessoal tudo bom? Márcio Guimarães mais uma vez aqui, se você aqui que está assistindo meu vídeo não me conhece eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor, eu sou especialista quando o assunto é te ajudar a financiar o seu imóvel, a investir melhor o seu dinheiro na compra do imóvel e há muito tempo eu venho trabalhando e batendo em tecla ensinando pessoas como comprar melhor aí os imóveis, como financiar, quais são os imóveis melhores para investimento. E uma dúvida que sempre aparece aqui no canal, muitas pessoas me perguntam se é bom ou não, se está sendo vantagem ou não financiar um imóvel usado ou até mesmo um imóvel já financiado. Geralmente quando ele é usado, ele já está financiado, né? Não é necessariamente esta ordem, porque o imóvel pode ser quitado. Mas existe um outro detalhe também, que às vezes você comprando um imóvel novo na planta, ou um imóvel que já está pronto, novo de uma construtora, ele pode ser dado como garantia para um banco. Então geralmente quando você vai comprar um imóvel, lá aparece lá, é, o banco que financiou, é o banco X. Então esse imóvel foi dado em garantia, para aquele banco quando um termo muito comum utilizado quando um imóvel é dado em garantia quando ele está financiado independente se ele é novo se ele é usado é que ele está alienado e eu sei que pode ser essa dúvida que muitas pessoas têm se é vantagem ou não comprar eu quero responder aqui duas linhas de raciocínio se é vantagem ou não e como realmente isto funciona na prática então, se você gostou e já está gostando do assunto desse vídeo, eu vou pedir para você clicar me ajudar aqui em gostei do vídeo para que esse vídeo possa ser indicado aí pelo YouTube para chegar no maior número de pessoas. E não esqueça não de me ajudar a crescer aqui no canal do YouTube, clicando em se inscrever no canal e acionar o sininho para que você possa se ajudar e receber as notificações sempre que eu postar conteúdos e informações novas aqui no canal. Rumo aos 30 mil inscritos aí até o final de 2018, vamos lá! Pode ser um assunto Tranquilo para você, você sabe, mas para muitas pessoas não é. Às vezes ela tem dificuldade, porque algum tempo atrás a Caixa Econômica Federal ela mudou as regras do financiamento, financiando apenas 50% para imóveis é, usados, né? Hoje, esta regra não funciona mais. Você compra um imóvel novo ou um imóvel usado, a mesma taxa de juros ela é praticada para os dois imóveis, a mesma quantidade de limite financiado que geralmente a média aí é. 8 de todos os bancos é 80%, exatamente igual ao imóvel novo. Não faz nenhuma diferença. Existe um processo por trás de tudo isso, já que este imóvel ele é usado e se ele tiver dado... É, estiver alienado, né? Se ele tiver dado como garantia para um banco, estiver financiado para uma outra pessoa. É um processo por trás de tudo isso, mas para você que está comprando, gostou, é a mesma coisa. Então, quando as pessoas me perguntam se é vantagem ou não comprar um imóvel usado, eu volto a pergunta para você. Você gostou do imóvel usado? É este imóvel que realmente que você quer, que você procurou, que você sonhou para você comprar, o que você precisa levar em consideração entre o um imóvel novo e o um imóvel usado esses são pontos, por exemplo, se você vai precisar da manutenção no imóvel, se você vai precisar fazer alguma, é, alguma benfeitoria nesse imóvel depois que comprar, já que o imóvel novo você provavelmente não vai precisar, né? a não ser que você queira fazer algumas modificações. Então é você que vai responder se é vantagem para você, já que todas as condições é, para financiar são iguais para imóveis novos e imóveis usados. Tá e a bom? segunda parte do vídeo que eu quero esclarecer para você é sobre o financiamento do imóvel já financiado, ou seja, ele é usado, então ele já foi financiado, ou então ele pode ser novo e também já ser Dado como garantia para um banco, tá? Vamos lá, primeira coisa no imóvel usado. Quando eu compro o imóvel, eu vou comprar um imóvel, este imóvel, ele está dado como garantia para outro banco, ou seja, ele está financiado lá para o Joãozinho, né, pelo banco X, e eu verifico que a minha, o meu banco, ele é melhor, por exemplo, o meu banco Y, ele é melhor, tem melhores condições, mas eu quero comprar aquele imóvel, não existe, não existe como você passar aquele financiamento para você tá, então ah, ele tá faltando 20 anos, tá pagando mil reais, seria ótimo para mim, então eu dou um dinheiro para ele e transfiro esse financiamento para mim. Isso não acontece em, no mercado imobiliário, isso não, essa prática não existe. Tá, este imóvel precisa ser quitado, este financiamento, para que você possa fazer o um novo financiamento. Tá, esse termo dado é inter, o ter interveniente quitante. Tá bom, se eu não falho a memória, esse termo quando você vai utilizar o seu banco. Para financiar um imóvel já quitado. Pessoal, eu estou grav... na verdade editando o vídeo aqui. Peguei um erro na edição. Onde eu digo que o interveniente quitante... É quando você vai financiar um imóvel já quitado, é errado, tá? O interveniente quitante é quando você vai financiar um imóvel já financiado, entenda-se assim. Então o que, que o seu banco vai fazer que tem as melhores condições? Ele vai pegar as informações, o corretor, o, o, a pessoa que está verificando todo o trâmite de financiamento para você, toda a parte de quitação e documentação daquele imóvel e vai verificar, passar para o seu novo banco, onde o seu banco vai quitar aquele financiamento, dar o restante do dinheiro para o vendedor, houver, junto, lembrando que a entrada, o ato, sempre você vai pagar para o vendedor, tá bom? Não confundir as coisas aqui. Então vamos dar um exemplo claro, está financiando um imóvel de 100 mil reais, tá? Então você está financiando um imóvel de 100 mil, o teu banco obviamente vai financiar 80 mil reais, porque os 20 mil reais seriam os 20% do ato dos 100 mil, você vai dar para o vendedor, tá? Então esses 80 mil que vai ser financiado, e o saldo devedor desse imóvel está 50 mil reais como é que funciona guimarães bom o teu banco que financia 80 mil reais vai dar 50 mil para o banco né para o banco que está com a alienação deste imóvel e os 30 mil vai para a conta do vendedor do imóvel entendeu então seriam os 80 mil que você iria financiar porém lá existe um saldo somente de 50 mil porque o imóvel está sendo vendido por 100 mil o teu banco vai pegar esses 80 mil e vai fazer a quitação para que possa vir a liberação, a anuência, desse, que não existe dívida para esse imóvel, porque hoje ele vai ficar alienado ao novo banco de quem está financiando. Então é assim que funciona uma, um financiamento de imóvel usado normal como imóvel novo. Tá? O que, que acontece, Guimarães, então, quando você disse que o imóvel novo ele também pode ser dado de garantia. Vamos supor que a construtora não tenha grana, a incorporadora, para bancar a construção desse imóvel. Então ele dá este imóvel de garantia para o banco. Então existe um valor lá, existe 100 imóveis... Não entrando em detalhes aqui, mas só para você entender. E esse ele pegou lá um milhão de reais. Então ele dividiu por 100 imóveis. Existe um valor, cada imóvel existe um valor de dívida. Quando a construtora vai vender este imóvel para você, o banco, e você tem um novo banco, interveniente quitante, lembra? Ou seja, este novo banco vai quitar a dívida com o banco que está com essa alienação, vai dar o restante do dinheiro para a incorporadora, para buscar este imóvel para ela, porque esse imóvel agora vai pertencer a ela, que vai estar alienado a ela, porque você vai vai vai ser dado para você como como financiamento. Quando você quitar, é dado a anuência para você o imóvel é seu, Entenderam? Então, existem esses dois casos, é importante, é possível, existe diferença na compra do imóvel usado para o novo? Não, é normal para você que está comprando. E existe alguma vantagem ou desvantagem para quem compra um imóvel novo usado? Não, não existe nenhuma vantagem ou desvantagem. Você que vai analisar para vai ter as qualidades que você precisa do imóvel lá dentro desse imóvel, o novo ou o imóvel usado. E para financiar o imóvel financiado, não tem problema nenhum. Legal? Espero ter respondido muitas dúvidas das pessoas que têm essa, é, é, esse, esse assunto, né, como, às vezes, um intermediário para a compra do imóvel e acaba indo para o imóvel novo por não saber que pode financiar um imóvel usado, que é o imóvel do sonho dela. Então espero ter te ajudado, se eu te ajudei e você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei do vídeo, se inscreva no canal e não esquece de acionar o sininho para que você possa receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Um grande abraço e vejo você nos próximos vídeos. Tchau!